do Rio de Janeiro, tá puxando um bagulho que não sabe não é verdadeiro Cê tá devendo rima pra toda a população Eu curro meus perrengues e tu carente de atenção oh! não, Mas poeta foi essa? Calma seu otário, essa sua rima me estressa Ai seninha é daqui, vai pra puta que pariu eu Só fiz uma alusão, mas a cara puxa serviu oh! babaca, A cara a carapuça serve, eu vou dar o dois tapa Porque pra mim cê é fraco, rima no instrumental Primeira vez, o fofoqueiro interestadual oh! Que eu já vou mano aqui, cê toma um pau Nem inteiro estadual, sabe que você é um mané Não é tagma do Alê, mas te ganhei dando um molé. Mas o Alê não tá aqui Alê, Alá, tão te chamando ali <usos> Aí, Bruno, cê perdeu, Rimano não mandou bem No teu mesmo flow, eu matei o Detroit Man não, não. Eu sou o Detroit Man, eu sou orgulhoso eu Sou o Detroit Man, você é o Detroit Mentiroso Ale.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 Go! Esse é o campeão da temporada passada, tô vendo outra temporada oh! E yeah. aí yeah. Mano Pode deixar de uma letra E que eu posso dizer que não No meu primeiro oito verso eu vou te atacar Eu vou fazer diferente de você Aê quando eu passo macio É que ele me brilho mano pulo um caminho Esse cara acha que é batalha dos outros primeiro verso Ele tenta me fazer carinho Aê eu acerto teu rosto Eu te mando de janeiro a dezembro De dezembro a agosto Esse Ricardo é mó fraco Mano de plantação Hoje eu tenho zero Esse leitão Ó por uruca com meu tazão oh! Eu porrada, empurrada sem o carinho Olha o Alê, um masoquista Eu de um Mas eu em Lá tem tem versos só de um aí! Na moral, pode permitir uma presença? que não Não é matemática, mas não faz a diferença 50 cinquenta, você tem se é 50, a meta da batalha é 600%, ou seja, você tá dando a metade de você, então... Você <SILENCIO> não entende o Big Mac de volta, toda revolta. Você não tá entendendo que se você não entregar o seu 100% o rap não te dá de volta. Esse cara não, entende vagabundo, porque tudo é que eu faço erro na improvisação. Eu tô dando 50% por dignidade, porque o outro 50% eu tô guardando pro magão. Aê, é legal, e dá tudo bem, rima de mistério porque eu tô no avante. Na verdade, eu dou 40 pra cada, que 20% eu deixo pro cante. É uma vez você tem que...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 Já teve, é assim que vai ficar. todos e agora fiquei com o que sobrar. Fiquei na sua carcaça, então não tem problema. Picuda nos agos, eu já revolta na sirena. Absorbendo, inteligente Aí não foram pra vocação, Por isso que eu me joguei na rima e no mundão É sério? Eu faço rap com é a emoção Tua cabeça na minha instante É treino de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós é a zona ué, leste, norte e sul Tá ligado? Agora você tomou no cu você Se esse jogo no mundão mas o o dedo no